Olá pessoas, eu sou Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai na Prova. Se é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vinda ou bem-vindo. Nós temos mais de 100 vídeos aí para você compreender melhor o que significa o Isso Não Cai na Prova, inclusive propor temas para discutir aqui com a gente também. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a gente não se comparar, como diz o título do vídeo, né? A gente não comparar a o tempo de nossas vidas, o que a gente está vivendo, com o tempo de vida de outras pessoas, sejam elas pessoas que têm a mesma idade, ou que estão nos mesmos grupos que nós, ou que estão que fizeram algo junto com a gente, aí a gente, ou então de repente, os nossos irmãos, enfim, não se comparar com absolutamente ninguém. muito comum quando a gente é mais novo. Aliás, na verdade não depende muito da idade, mas quando a gente está mais triste ou quando a gente está mais reflexivo sobre a nossa vida, é muito comum a gente começar a comparar a, as nossas conquistas ou a nossa história com a história de outras pessoas que estão próximas a nós ou pelo menos não próximas mais que nós conhecemos. Então, por exemplo, é muito comum a gente se comparar com os nossos irmãos, né? Ah, passar, sei lá passando vestibular, é, de primeira, será que eu vou passar também, quando eu vou passar por uma situação similar? É, ou então me comparar com os meus amigos que terminaram a faculdade comigo, que eles agora já estão, ou que eles já estavam trabalhando desde a faculdade, ou que começaram a trabalhar logo após e eu não consegui um emprego na área, e eu começar a me sentir ainda mais mal por conta dessa comparação ou ainda é, situações onde eu não estou necessariamente avaliando as minhas conquistas, mas eu escuto de alguém me questionar, por exemplo, assim, ai, ah, você ainda não tem namorada? Né? E todo mundo do teu grupo ou já teve ou tá, tem uma namorada, e aí tu fica se questionando muitas vezes, ah, poxa, por que, que eu não tenho namorada? Esse tipo de comparação ele é bastante comum, a gente faz bastante com os nossos amigos também, só que às vezes é necessário a gente observar um pouco melhor é, não só o que a gente comenta, mas também como a gente se analisa. O que que acontece? É, a gente tem a tendência a me, se comparar até para que a gente tenha um parâmetro. E assim, às vezes se comparar, desde que isso não seja algo que te faça sentir fracassado ou que se, se sinta mal, tá tudo bem. O problema é que quando a gente diz para as pessoas, às vezes, assim, ah, você não passou agora, mas olha só, tem o fulano, ele também está tentando, tem tantos anos e ainda não conseguiu, ou ele conseguiu só agora, então tem paciência. Normalmente, isso não vai te servir muito, porque você vai olhar e fazer dizer, é, tudo bem, a minha hora vai chegar, mas sim fulano já passou e já conseguiu. E eu não vou olhar para quem ainda não passou, é muito difícil isso acontecer, a gente não olha nem para as nossas conquistas, e isso era um detalhe que eu queria falar, inclusive. E quando a gente estiver se sentindo mal, a gente não tem que olhar especificamente para a pessoa que conseguiu certas coisas, ou que conseguiu aquilo que a gente queria, ou que conseguiu aquilo que as pessoas acham que a gente deveria querer. É, a gente tem que olhar para as nossas pequenas conquistas, a gente tem que olhar o que, que eu consegui. Você vai observar, se você começar a olhar desse jeito, você vai perceber que muita gente acha que você conseguiu muitas coisas e que elas não conseguiram. Né? Que você conquistou várias coisas e elas observam, nossa, mas fulano já está fazendo isso falando de você. Já conseguiu isso e isso, isso, conseguiu isso e eu ainda estou aqui. Então as pessoas também vão enxergar em você as coisas que elas gostariam de ter e que não tem. E elas, provavelmente, algumas delas não vão perceber essas coisas que elas têm e que você fica percebendo que elas têm. Fez sentido isso? Às vezes a gente olha para para as pessoas e fica, nossa, fulano tem tantas outras coisas e a gente esquece que o fulano teve aquele monte de outras coisas, mas tem um bocado de coisas que ele não teve ou ele não vai ter, porque somos pessoas totalmente diferentes, tá? Apesar da gente sempre dizer, ah, somos iguais, sim, somos iguais, somos iguais em direitos, somos iguais em uma série de questões, mas na prática a gente também é diferente, a gente não é desigual, quer dizer, a gente não deve ser desigual, mas é diferente. Diferente. A gente é sim diferente um do outro. A gente não é porque a gente tem a mesma idade, ou porque a gente foi criado na mesma casa, ou porque a gente terminou o mesmo curso, ou porque a gente está mais ou menos com os mesmos interesses, que nós temos que passar pelas mesmas histórias de vida das pessoas. Eu já falei várias vezes isso no canal, né? Que as pessoas criam histórias para as nossas vidas. Então, quando a gente tem, sei lá, 25 anos, as pessoas estão perguntando, ah, mas porque fulano já tem, sei lá, uma casa, ou já passou. No ou já lá, sabe voar, não importa. As pessoas ficam criando histórias pra gente e a gente às vezes sente que precisa cumprir com esse roteiro e não, a gente não precisa cumprir com esse roteiro. E mais importante do que isso, a gente não pode se comparar com é, as outras pessoas ou dizer: nossa, mas Fulano tem tão, pouco, tão poucos anos ou tem tão pouca idade ou tem tão pouco, alguma coisa e ele já tem isso. É, eu tenho tudo, mas não consegui alcançar, ou, mas fulano só alcançou porque ele tem esse monte de coisa, porque ele tem essas facilidades, mas e o que você alcançou? Se você olha para o outro com uma perspectiva de melhorar a si mesmo, ok, isso é ótimo, mas se você olha e você sente somente aquelas coisas que são negativas, que você é um fracassado e isso não serve sequer para que você melhore, só serve para te paralisar, isso não é positivo, então evite, eu vejo várias pessoas que, que, várias não, mas algumas pessoas que eu conheço que, ah, mas fulano já tem tudo isso, poxa, mas fulano tem, sei lá, 15 anos a mais do que você, ou às vezes ele até tem a mesma idade que você, mas ele tu tem tantas outras coisas, tantas outras qualidades que aquele fulano não tem, Sabe, que talvez você não tenha percebido ou que às vezes as pessoas te disseram e você não quis acreditar, então observar mais as tuas próprias conquistas, observar mais o teu próprio mundo observar as pessoas que estão próximas a você observar as pessoas que crescem com você as pessoas que você ajuda a crescer as pessoas que te ajudam a crescer né? observar mais o nosso redor, abrir mais o olhar para as nossas pequenas conquistas porque as pequenas conquistas é que fazem as grandes a gente não consegue algo né? ninguém estoura as coisas assim, nasce e de repente, no outro dia já tem tudo que desejava ter. Tudo é um processo de construção. E também não estou dizendo que só porque a gente queria, a gente vai conquistar. A gente já falou também sobre isso no canal. Mas é necessário a gente observar o que a gente ganhou, inclusive quando a gente perdeu. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, tem outros vídeos aqui no, no canal que giram em torno dessa temática, né? sugira outros temas, comente, compartilhe com outras pessoas e vamos construindo conhecimento. Beijo para você, quarta-feira tem mais vídeo e tchau!